Olá, amigo internauta, leitor do jornal o Diário de Suzano. Estes são alguns dos destaques do dia que podem ser lidos na edição desta sexta-feira do jornal. Vamos começar com o noticiário local. O prefeito Rodrigo Achiuschi vai inaugurar no dia 25 de fevereiro a unidade de pronto atendimento UPA 24 horas do Jardim Revista. O espaço terá atendimento de ortopedia, pediatria e clínico geral. O anúncio foi feito pelo secretário de saúde Pedro Isch durante a participação do programa DS Entrevista. Ainda no noticiário local, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, concedeu autorização de licenciamento e ativações de estações de tecnologia 5G para oito cidades do Alto Tietê. No noticiário regional, o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê apresentou no nono encontro internacional Cultura, Comunicação, Marketing e Comunidade, evento apoiado pela Unesco Mil Allens, as iniciativas focadas no avanço de diversas áreas da região. E na Editoria de Esportes, saiba tudo sobre os jogos do final de semana entre Palmeiras e Flamengo e o majestoso de domingo. Siga o DS pelas redes sociais e no portal. Até a próxima!